A linhagem de Isildur é importante, pois é dela que viria o rei do reino reunificado de Arnor e Gondor. Vamos saber então quem foram seus filhos.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 Como filho mais velho de Elendil, com a morte deste, Isildur se tornou o Alto Rei dos Reinos Númenóreanos no Exílio. De qualquer forma, seu irmão mais novo, Anarion, já tinha morrido durante o Cerco a Baradur. Mas o período de Isildur como Rei de Gondor e Arnor foi bem curto, apenas dois anos. Ele morreu no evento conhecido como Desastre dos Campos de Lis.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 Elendor tinha um escudeiro de nome Estelmo, que sobreviveu ao ataque nos Campos de Lys. Foi atordoado por uma massa e encontrado sob o corpo de seu mestre. Foi testemunha das últimas palavras trocadas entre Isildur e Elendor. O segundo filho de Isildur era Aratan. Nasceu em Númenor em 3.339 da Segunda Era, segundo um escrito que está lá no volume 12 de A História da Terra-média. Essa data não é muito confiável. Pois nesse texto seu nome ainda era Eardur, antes que Tolkien estabelecesse ele como Aratan. Seu nome está em Quenya e contém os elementos Ar, de real, e Atan, de homem. Seria algo como Homem Real, mas também pode significar Alto Homem. Aratan, junto com seu irmão Kirion, não participou do Cerco a Baradur, e Sildur tinha enviado os dois a Minas Ithil para que guardassem Cirith Duath, no caso de Sauron romper o Cerco. Cirith Duath era a sombria passagem em Efel Duath, acima de Minas Íthil. Mais tarde viria a ser chamada Cirith Ungol. Aratan foi mortalmente ferido no ataque dos orques nos Campos de Lys quando tentava resgatar o irmão mais novo, Kirion. Depois disso, foi que Elendor foi ter com Isildur para que ele fugisse, como eu falei antes. Aratan morreu com 104 anos. Kirion era o terceiro filho de Isildur. Nasceu em 3379 da Segunda Era. Essa data também não é muito confiável, pois ela só apareceu numa genealogia que foi publicada lá no volume 12 de A História da Terra-média. E lá, seu nome ainda era Veandur, antes de ser trocado para Kirion. Não há significado exato para o seu nome, mas ele parece estar conectado ao elemento Kiria, navio. Assim como os irmãos, nasceu em Númenor e viveu com o pai na torre de Minas Íthil. Com a tomada da fortaleza por Sauron, fugiu com o pai e os irmãos no navio para o norte. Como foi dito há pouco, Círión e Aratan não participaram do Cerco a Barad-dûr, tendo permanecido em guarda junto à passagem de Círith Duath. Assim como os outros irmãos, Círiam acompanhou o pai na viagem que levaria ao desastre dos Campos de Lys. Nesse momento, ressoou um repentino toque de trompas, e os Orcs se aproximaram por todos os lados, arremessando-se contra os Dunedain com ferocidade temerária. A noite caíra, e a esperança se apagava. Os homens tombavam, pois alguns dos Orcs maiores saltavam, dois de cada vez, e, mortos ou vivos, derrubavam um Dunedain com seu peso, de forma que outras garras fortes o pudessem arrastar para fora e matar. Os Orcs podiam perder cinco para um nessa permuta, mas ainda saía muito barato. Círiam foi morto desse modo, e Aratan mortalmente ferido em uma tentativa de resgatá-lo. Portanto, Círiam morreu por essa estratégia suicida e barbaresca dos Orcs. Eles se jogavam em pares em cima dos Dunedain. Quando os homens caíam, outros vinham com as suas garras e os arrastavam. Círiam tinha 64 anos. O quarto e último filho de Isildur era Valandil. Seu nome em Quenya pode significar amigo dos Valar ou devoto dos poderes. Seu nome é o mesmo do primeiro senhor de Andúni, o seu parente distante Valandil, filho de Silmaril sobre o qual nós falamos lá no TT número 397. Valandil foi o único filho de Isildur nascido na Terra-média. De acordo com o registro lá do volume 12 de A História da Terra-média que eu já falei aqui, ele teria nascido em 3430 da Segunda Era. Quando a mãe de Valandil ainda estava grávida, Isildur a enviou para Emiladris, Valfenda, por precaução. Lá ele nasceu, no mesmo ano em que se formou a última Aliança de Elfos e Homens. Valandil tinha apenas um ano quando as hostes de Gil-galad e Elendil marcharam para o sul. Ele e sua mãe permaneceram na casa de Elrond. No breve período em que governou como alto-rei, Isildur nomeou seu sobrinho Meneldil, filho de Anárion, como rei de Gondor. Com a morte de Isildur e dos irmãos mais velhos no desastre dos Campos de Lis, Valandil se tornou o herdeiro do trono de Arnor. Ocorre que Valandil tinha apenas 10 anos, então ele esperou até completar os 21, no ano 10 da Terceira Era, para então se tornar o rei do Norte. Valandil governou Arnor até o ano de sua morte, 249 da Terceira Era. Dessa forma, ele teve o reinado mais longo de todos os reis do Norte ou do Sul. Governou por 239 anos, tendo morrido com 260. Valandil viveu em Anúminas, capital fundada por seu avô Elendil. Foi sucedido por seu filho Eldakar. Então é isso, pessoal.